estamos aqui para mais um, um tutorial do, do LibreOffice. Daqui fala Paulo Galvão e vamos começar por um, uh, neste momento queremos o que se pretende fazer é desenhar esta tabela que está aqui. Para isto podemos verificar que um, falta aqui um dado que se chama uh, gravata, certo? Como é que podemos ter a gravata aqui no meio destes dados? Podemos fazer no seguinte modo. Selecionamos as células que queremos e com a tecla do lado esquerdo arrastamos para baixo. E assim podemos escrever aqui a gravata no meio. Os dados que estão aqui, o 8 e o 9,2 também estão em cima, portanto agora arrasta se novamente para cima. A camisola tem o valor de 20 e o preço de venda tem o valor de 23. Ok, agora vamos uh, fazer. A, a, a, a, vamos formatar a tabela. Para formatar a tabela existem. Podemos fazer de uma forma automática. Eu vou mostrar como é que se faz: que é, selecionamos a tabela toda. Depois fazemos formatar, formatação automática, e para ter o mesmo aspecto que aquela tabela que está ali, utilizaremos o hum, estilo moeda. Vamos fazer aceitar. Como vocês podem ver, ele passou logo a colocar as duas casas decimais e o formato número. Uh, para metermos isto ao amarelo, seleciona-se as células que se pretende e carrega-se na cor de fundo. Portanto, neste caso a cor de fundo tem a é mais clara, portanto temos que escolher aqui mais claro Para fazermos aqui o total, uh, existem várias formas de fazer, a mais fácil de todas é pressionar aqui no botão de soma depois faz ENTER. Outra forma de fazer é utilizando as fórmulas. Se formos aqui, a, aqui neste lado, temos aqui a, as funções. Temos aqui a função Soma. Note que para fazer a, a função é, que nós queremos, temos que selecionar a célula onde nós queremos executar. Agora, para fazermos a, a soma nesta célula, Fazemos da seguinte forma, pressiona-se, faz duplo clique acima de soma, agora selecionamos as células que desejamos somar e faz-se enter. Cá está. Um, temos aqui os, os valores pretendidos. Esta é a forma mais simples de, de se fazer isto. Agora vamos fazer de uma forma um pouco mais, mais complicada, mas também mais customizável. Isto é, fazemos tudo isto de início. Eu vou chegar aqui e vou fazer formatar. Uh, que é isto? Ah, não pá. Como está? -o? Nós estamos agora mais ou menos como estávamos há pouco. Se você verificar uh, nesta célula, eu vou isto para vocês verem, aparece aqui esta setinha, esta setinha, que significa que o conteúdo da célula não cabe do não, não está todo visível. Uma forma fácil de colocarmos isto visível é chegarmos aqui em cima e fazemos duplo clique e ele fica com, com o tamanho que, que se pretende. Voltar aqui em as propriedades, ok, bom, então vamos lá agora formatar isto passo a passo. Nós aqui queremos que, que estes números que estão aqui passem a ser um, a moeda, no formato moeda. Para isso selecionamos os, os valores que pretendemos e pressionamos aqui no formato moeda. Para depois, se vocês repararem, isto está tudo com, com linhas aqui por fora. Para isso, selecionamos todas as células e vamos aqui ao fundo da célula, ou aos contornos melhor, e pressionamos aqui, aqui isto, todos os contornos. Para colocar apenas isto à azul, portanto ao fundo da célula, escolhemos o azul. Aqui escolheremos o cinzento. Aqui poderemos meter a cor, a branco. está ali aqui temos aqui um cinzento algures, e aqui temos o amarelo Ops. É a cor de fundo ok Aqui está o que eu queria demonstrar. Uh, podemos também aumentar o, o tamanho do tipo de letra. Ficar mais visível. E meter estes valores aqui no grito, por exemplo. Tornar ah, mais cores. Bom, temos aqui um outro, uma última coisa que é ocultar coluna de tabela. Para fazer isto, seleciona-se a coluna que se deseja ocultar. Por exemplo, aqui o preço de compra, e fazemos ocultar. Para voltar a mostrar, fazemos novamente mostrar. Ok. Era isto que eu vos queria mostrar, obrigado pela vossa atenção.